Pessoas, é bem que vocês é sabem que eu não falo alô a pessoas Porque acho que no último vídeo eu não falei alô a pessoas Eu logo fui começando Hoje eu vou fazer gente maravilhosa na minha vida Quatro penteados lazy, assim Tipo, pra aquele dia preguiçoso Pra vocês, sabe? Tipo, aquele dia mais Preguiçoso que você não quer fazer, quer, quer dizer Você quer fazer alguma coisa no seu cabelo porque o seu cabelo Tá uma bosta, tipo agora o meu, assim tá... Não tá com, aquela, com aquele feeling De fazer alguma coisa no seu cabelo E puff, você vai com aquele cabelo Da vida pra escola ou pro trabalho Ou sei lá onde. E hoje eu vou ensinar Alguns, alguns cabelinhos assim Pra você fazer nesses dias que você não tem ideia Não tem nada, não, tem, não, não, não quer fazer Nada no seu cabelo. Primeiro você tem que fazer o que o seu cabelo manda? Tipo, por exemplo, o meu cabelo, ele não tá muito afim de ficar com um rabo de cavalo. Mas ele tá afim de ficar com meio que mariachuquinho assim, sabe? Tipo assim, não sei, talvez sim, talvez não. Então você tem que ver como tá o feeling do seu cabelo também. Porque tem isso, tá? Quem a é entende esse negócio? Esse negócio do cabelo. meu cabelo tá horrível mesmo, tipo, muito bagunçado, mas tudo bem. Bom, vamos lá nos penteados. Que maravilhoso que eu vou fazer pra vocês, tô brincando, não é tão maravilhoso assim, mas... Primeiro, aqueles dias que seu cabelo tá feio, é o dia do seu cabelo que tá oleoso. No caso, o meu tá um pouco oleoso, só um pouco. Hoje não tá tanto, que nem no vídeo passado, né? Porque depois que eu fui editado o vídeo passado, que eu vi que meu cabelo tava muito oleoso. <risos> e muito feio, pra caramba. Ai, que maravilha, vou fazer penteada e não trouxe o pente. Mas hoje eu tô com muita preguiça de buscar o pente, então vamos fazer sem pente, vamos ver se dá certo. E primeiro penteado é um penteado assim É tão estranho você apontar pro nada o negócio não tá pressionado sabe? Eu tô olhando pra cá e esqueci disso Que eu tô olhando muito pro visor, eu não posso olhar pro visor tem que olhar aqui pra câmera Oi câmera, tudo bem? Oi gente, tudo bem com você? Nossa, meu cabelo entrou no meu olho agora Pera aí Nossa, quase fiquei cego agora Primeiro você sabe né como fazer um rabo de cavalo metade né rabo de cavalo mas aqui ela tem uma franzinha para fola ai que bonitinho vamos deixar franjinha para fora Se você tem franja deixa sua franja se você não tem franja não deixa sua franja se você não quer franja não coloca sua franja então eu vou fazer conforme tá a foto então se você tem franja coloca sua franja. Vocês decidem aí como vocês querem que fica. Eu gosto. Quer dizer, eu não gosto assim, mas eu vou fazer igual a foto. Aquela puxadinha assim, vindo marota. <risos> não ficou igual a... Eu pareço os anime. Mas vocês podem dar aqui embaixo, aqui nessa parte de baixo Aquela leve o puxadinha, puxadinha E como você tá preguiçosa Você quer, você não quer fazer mais nada sim na vida Tô fazendo literalmente um penteado Dia mais preguiçoso da sua vida Que eu não quero fazer nada da vida Aquele penteado Ariana Grande É esse daqui também É, é o rabo de cavalo pela metade Aquele dia que você tá num... Preguiçoso no máximo. Daí você fala: Eu não quero fazer o rabo de cavalo inteiro. Vamos fazer já metade, porque hoje eu tô com preguiça. Mas hoje tô com muita preguiça mesmo. De ir até o quarto lá e pegar um pentear e... e fazer o penteado certo aqui. Nossa, Tadia, você tá superando os seus tutoriais. Hoje você superou bem, hein? Muito parabéns! Vamos pro próximo. O próximo penteado aqui pra vocês é esse daqui. Aquele dia que você quer fazer uma coisa mais sofisticada, mais da hora, assim ó, quero hoje arrasar, mas eu tô com preguiça. É esse dia que você vai fazer esse penteado. Primeiro você tem que combinar com o cabelo repartido, por exemplo, eu não combino com o cabelo repartido no meio, eu fico parecendo uma jurubeba da vida. Não, batoré, né? Eu fico parecendo um batoré. Aí o esquema é fazer tipo Sailor Moon com o cabelo, em vez de ser chuquinha, vai ser corno. Hoje é um tutorial que eu vou mostrar mais o Expectativa versus realidade. É isso daqui! <risos> não é um tutorial, tá, gente? Não. Cocô, dois cocô. Por que não, né? Na foto, ela tá com... com a franja toda caída aqui. Então vamos soltar as franjas caídas. <risos> tá horrível! Mas. <risos> eu não faria isso num... quando a gente tivesse preguiça. Não. não, não, não faria. Isso. De jeito nenhum Gente, de onde que é esse cabelo? Expectativa Realidade tá horrível. Eu usaria pra ficar na casa Tipo, só pra enrolar o cabelo Meu irmão faz isso, para pra enrolar o cabelo <risos> Aí você pode desmontar e parecer uma chiquinha Próximo É o mais difícil de todos Reparte é no meio, tá? Seu ca... ai seu cabelinho. Aí eu vou prender um porque eu não quero um se misturar com os outros. Daí vamos fazer uma trança. É. Eu não sei como fazer como, como ensinar isso. Pegando mechas a mais e vai lá, lá entrelaçar. Sei lá como fala ah, Minha bateria tá acabando! Vamos, vamos, rápido, rápido. Minha bateria tá super acabando. Ai, meu Deus do céu. Ai, não, não cabe a bateria. Pra ficar uma trança. Ficou uma coisa.. Ficou uma coisa estranha. Expectativa, realidade Olha, ficou assim E ficou horrível Ainda prefiro ir de cabelo solto Depois de tudo isso Ai, como as meninas conseguem fazer uma coisa dessa? Eu não consigo, não, nunca consigo fazer um penteado bom Na das contas, sabe quando eu faço, quando eu tô com preguiça Fazer penteado no cabelo, ou fazer alguma coisa no meu cabelo E meu cabelo tá podre, assim, pega um grampo Não assim, normal, assim, sabe? Um grampo, pelo um preto mesmo Eu prendo assim, aí eu coloco assim atrás da minha orelha Coloco assim, ó Olha ah, só, aquele cabelo de Christian Stewart, sabe? Do Crepúsculo Lindo, maravilhoso, assim, ó De passar de patrão, Tapete vermelho e pronto, vai se divertir Maravilhoso, ó, joga pro lado E vai assim, ó e Voltei, voltei assim Com o meu cabelo, ó, normal Porque, vamos dizer que não deu certo, né? Vamos dizer que a realidade é outra Que, a, é, que eu a Não consigo fazer penteado <risos> E hoje eu vou fazer um, tipo, um ask, tá? De, eu não sei, mas eu tô querendo meio que responder algumas perguntas que vocês deixaram. Só que não tudo de uma vez, porque eu tenho poucas perguntas. <risos> tá, então eu vou responder só uma mesmo. Eu não sei porque eu enfiei minha cara assim. Do nada. Ninsa Skinner, obrigada por comentar no meu vídeo, porque você é demais. Um beijo pra você. Ela perguntou: Quando eu vejo notificação no seu canal, chega a dar um treco no coração. Menina, cuidado, tá? Não se infarta. Não quero que vocês morram. Amo muito. E as novidades? Cadê? Que novidade? Que novidade? Cadê? Eu, nem eu sei que novidade é essa, minha querida? Eu, eu não sei qual tipo de novidade vocês estão querendo falar. Então, por favor, deixa aqui no comentário explicando qual novidade, por favor. Que eu, eu, eu não sei que novidade é essa. Eu devo ter. Eu aposto que eu falei alguma coisa, alguma besteira. Eu devo ter falado em algum dos meus vídeos e agora eu não lembro, porque eu sou esquecida, pois é. eu sempre faço perguntinhas, então eu queria saber se algum canal em especial te motivou a criar o seu próprio. Sim, vários canais me motivaram a criar meu canal, tipo, por exemplo, eu assisto YouTube desde 2009, 2008, por ali, naquela parte onde só tinha Felipe Neto, PC Siqueira e... Eles nem eram meio que famosos ainda. Onde ainda existia só o Gugu Horn e Kefra e Luba, só eles três Eles faziam vídeo, muitos vídeos E eu amava os vídeos deles, até hoje eu amo os vídeos deles Mas não, não era esse negócio de Não era estourar esse negócio de YouTube, sabe? Agora é fácil você Fazer um vídeo Editar o um vídeo, não, não é fácil editar o um vídeo Mas é fácil você fazer um vídeo assim Pelo celular você consegue fazer um vídeo E consegue postar um vídeo na hora Do celular pro YouTube Então agora é fácil, é uma coisa que todo mundo consegue E eu acompanho o YouTube sim, das dinossauros dos youtubers São os Sinatiranossauro Rex Eu acho, não sei qual espécie que são eles Mas sim, eu acompanho Faz tempo e muitos canais Me inspira. mas em específico A Sanjerini me inspira muito Muito, muito. Mas eu, sou, eu, sou, eu fico fangirl do lado dela Não, eu ainda não fiquei do lado dela porque Eu não sei se eu viveria Provavelmente eu morreria se não encontrasse ela Ai meu Deus que eu ia falar mesmo. Ah, ela faz live, pra quem não sabe, faz live assim, ó, no Twitter, não sei o que lá. Aí eu fui lá, fui ver umas lives dela, porque eu não acompanho todas as lives, porque a live dela é 7 horas da manhã, e aqui é 6 e pouco da manhã, não sei. Eu tô dormindo nesse horário. Então, eu não vejo todas as lives dela, mas o dia que, o dia que eu vi a live dela, e eu perguntei ela falou, o meu zezinho, ela falou Tadja Love, ah, tá é Mas ninguém chama de Tadja Love, you. Tá, a Tadialove Love. É, é estranho. Mas só chama de Tadia, tá? Não hum, fica falando Tadia Love. Até eu mudei o nome lá tipo, de Young Glitter. Não tô mais colocando Tadia Love no corpo de. Pra não ficar aquela, aquele sotaque horrível. Pra não ficar tipo, o que, que é esse Love aí, menina? De amor? Não, não é de amor, mas tudo bem. É de Lovato, de Dermelovato. Também não é de Dermelovato. Não sei porque eu coloquei Tadia Love. Não. Enfim, a Sanjirine me inspira muito. E eu sou uma fã girl assistindo os vídeos dela. <risos> confesso, confesso Que eu sou uma fã de assistindo esse vídeo Mas não é só a Sangerine Muitos outros canais me inspira como Não sei Outros canais como o da Sati esse Geek, da Damiani também da Miane Zando, ou até mesmo o Luba Porque eu comprei o Luba faz tempo Até mesmo a pena né, pra não, pra não sair Do clichê assim E se, você, se eu vou demorar pra aprender a desenhar bem como você, beijos Um beijo E eu acho que você não vai demorar muito não pra Desenão. Olha, pelo menos eu como uma pessoa lenta <risos> uma, uma tartaruga Eu demorei a minha vida até agora não melhorei, eu preciso melhorar muito É coisa de tipo do dia a dia É gosto mesmo, você tem que fazer todo dia Praticar todo dia, inspirar todo dia Tem vezes que você não se inspira Você fica quebrando a cabeça na parede Porque cara, não é todo dia Que você tem inspiração Vídeo também, se você quer fazer vídeo Olha, faz vídeo todo dia Eu não faço vídeo todo dia Mas se você gosta de tal coisa, tipo cantar ou mesmo dançar, você tem que praticar pratica o que você gosta de fazer então é isso gente, tá ficando escuro você pode ver do começo do vídeo até agora a diferença é de iluminação Mas me desculpe porque esse é o final E minha bateria acabou no meio Eu tinha que carregar, então demorou muito Então esse meio tempo assim, ó Que tava carregando, o sol já se põe Já foi embora, tchau sol, beijo Enfim, gente, eu acho que eu vou indo agora Eu respondi a pergunta aqui Da Ninha soca sneaker Se você quer algum Quer que eu responda algum comentário seu Alguma dúvida sua, eu tô balançando aqui Eu não sei porque eu tô fazendo isso Você coloca aqui embaixo nos comentários, sim Porque eu vou estar tá lendo, eu vou tá tirando o print aqui Pra responder pra vocês vocês Todos vocês eu vou responder hum. é, Então é isso, gente Espero que vocês Fiquem bem, tá? Se comportem Faz tudo direitinho, limpa a casa Obedeça seus pais Tudo <risos> Se inscreve no canal, tá? Aqui embaixo Se você quer ver outros mais vídeos, outros muitos Outros vídeos muito mais legais Só que não, não sei Dá um gostei se você gostou desse vídeo, desse tutorial horrível Pra caramba É, Na verdade é a realidade, né? Como a gente faz o nosso cabelo quando a gente vê algum, algum penteado É só isso, gente Então até o próximo vídeo, um beijo